Castelo de Porto de Mós é o que vamos ver hoje Porto de Mós fica aqui, estão a ver e o castelo está aqui Olha, é uma piscina Uma piscina? também tens a mãe em casa, por agora né? Estou a ver o bebê uhum. Olha tanta lenha! Diz para me levar uma carrada para lá para casa. <risos> e olha lá, estou a meter a lenha, tudo cheio de lenha. olha ah, Está ali, está a carrega com uma empilhadora. A empilhadora. Tratura. As pessoas estão a fazer, estão todos cá à porta? Está É um elevador? É, mandar para ti. Não, é. É. Mas é a partir do adivo nosso, tem maior. Não sei então, se estou aí fora, não sei se isto apoiou é, há às vezes ou.. Olha aí está também igreja também, então, olha ali. Igreja ali. Já se viste uma pior? Duas. Duas piores, não é? Olha lá, por cima. Já vê que temos aqui proibido cães Castelo. Em que é o Castelo. Uhum. Castelo Porto-Morge. Olha. Vai tirar a mente. O E que é aquilo? Billetes. Billetes meio hum, tal, hum, tal. Hum, hum. Tá bem. Quanto é que é? Dois? Ah. <risos> tá bem. Boa tarde, 3 pessoas. Quantas? 3. Alguém com mais de 65 ou menos de 25 anos? 25, ele tem menos de 25. Tem 15. Então, 3.98. 3.98. E aqui já Muito obrigada. Obrigado. Diga. Obrigada. Ah, é perderam-me o seguinte. Posso doar é. um Obrigada. É para o e tem para Não, não. Porto E tem uma coisa que se nas minhas Eu vou desligar e a não uma coisa que pode ligar para mim. Confio hum. é. que Já a ver Obrigada. É para seguir as setas. É para seguir as setas. Então, as setas ou estás a dizer que é para aqui? Para Para seguir as setas? agora mas o senhor está aqui está decidido proibido acho que é a saída Faz aqui que é a saída que não é para sim tá para aqui até para aqui início do percurso até para aqui tem é uma bela vista aqui Sobre a cidade. Que nascer a morte. Nascer à morte? Não, mais que lugar. Ah, que Espanha. É lá. pena. É aqui. para é segurado Se Sei lá, para cagar para baixo. É. <risos> não é ser. Não, isso é. é outro. Xelitas, quase nem. Não, não costumo ter aqui à amostra. Eba, tem uma escada. Não é para onde, não é sei para ali Vamos para cima okay. Em princípio não, se aguenta os santos todos okay. e a pluma. Subimos tudo Pois, é, subimos tudo Está okay. <risos> as vinhas e vinho, as imagens o Conde... Andar Quando... a tentar ver as questões. É? Alguém dos questões fica ali? Todos é. ah. os guerreiros do castelo. Aqui é que era bom, pois é. aqui é que vai roubar as flores de uma para para as outras aqui dá para ver o outro lá quem? É que é que rouba as flores. Não. Ah, agora temos que ter cuidado, cuidado com a mulher. Ah, pois, que dizer que é estiver molhado. Cuidado, olha, não não Pois, está assim, um bocado inclinado. Está assim, inclinado para lado, se conseguir. Não aí em casa, mas estou a ver por ali, por um barreira da porta. Está inclinado para aquele lado. E aqui, vê se o estão todos. Estava assim a de água, mas o castelo estava aqui arranjando a, a pressão, é possível reparar os castelos. Ah, certas coisas, certas qualidades para aqui, e não reparar aqui, mas só o trabalho presente da câmara. Tem louros, o é isso? falta aqui a luz, não está, não ligou. Uma coisa qualquer assim. Era? É. E ali ponham roupas, se calhar, sei lá. Se calhar. Isto não era é assim muito grande, não. Eu também não sei porque é que isso mantém porque por eles. Isto é madeira. Não, mas que isto nem estava em ruínas, não é uma coisa, era só uma ruína ah. só. Este, este, este, se vamos ah, era, okay. eu, isto fazer construção. foi em construção. Não. Estava tudo estava tudo esquerdo, e lá, estava aqui tudo, este, coisa, ah, tudo. Eles arranjaram. Arranjaram tudo. Isto Estava só é já, bem. aí embaixo estava o coisa se estivesse bem. Mais ruínas que eles estavam. E aí para a frente, ah, como é que isso estava? Ainda estava menos que isso, às vezes estava assim um bocadinho a lá e tudo estravado. Estou mais arranjado. Pois arranjaram tudo, está vendo que aí o teu conhecimento. Como é que era antigamente para isto? São buracões aí tudo. Uma pedra antiga, se o que é isto? Estou por modos. Okay. Estou Já estamos aqui? Uhum. Okay. Pois, isto também, é, isto também é, assim muito grande, não né? é... É. É. É. É. É. é? é, Pois, mas também não deve ser barato de arranjar isto, não né? é. é? Já que de é de cimento, não né? é? por todo lado. Né? Mas, mas, mas também, como, como é que se jogava com isto? Não era com a terra, pelo menos é dura. Só a 7 exibição. E tem aparelho e tudo. A leitura. Tem umas bocadinhos para uma o pessoal vir a pé. Nós traçamos o cara até cá assim, porque temos que ir a fazer mais gravações, não temos muito tempo. Temos o um tempo contado. Isto é uma a seguir a outra. ...para manter os fãs ocupados durante os nossos sábados. E ver sempre sempre felizinho para ver o Domas Adventures. Mostra cá. Isso? Sim! Não sei. Será que é alguns patos Isto não sei, está aí em que dizer ali. É... conduta de água. Estímulo hidráulico. É uma conduzida de Pois foi tudo reparado, por que está assim. É, é, é, -a bem, é? Mas vou arranjar-te, então, o um aspecto de como é que estava, não é? Não deixa só ir. Que água. Muitas localidades. O Castelo de Porto Mós. You OK? <laughs> oh. <laughs> Aqui, vista sobre as propriedades deles, do castelo, sobre o reino. a também é grande coisa. Pois, o também é uma coisa simbólica. Isto também é do município, por isso também é uma coisa que é mais. Aqui é para descer e aqui é para subir. Começou é para ver só esta parte, que isso é tudo reconstruído, ainda ah. há partes que não foram, não foram reconstruídas, é ainda há partes que não foram reconstruídas. As ferras assim? Não, isto é essa, já na 25 de Abril, não tem nada. Porque... Ah, impressão aqui as ferras. Não é lá para baixo, fica é assim. Atrás. Mas também deve ser só, só esta parte de baixo, não é? Quer dizer só aquela parte ali de baixo, com certeza. Ou se não, vamos lá ver que é bem. Vamos o que é que se passa ali. Isto é baixo, um gajo alto. Vamos ver -te. é um bocado baixo e não tem que aqui de lado. Tem sido ou não tem? Ah, isto também não foi, não foi construído. As cavações. Aqui deste lado. Ah. Estão a ver? Não. Pronto, é partes que ainda não estão, não estão acabadas, ainda nos construíram tudo. Enfim, Não falta, pode ser com o tempo. Não, não é mais nada que está fechado, é uma sala só. Oh. tem é. é. é. o que é Isto também não tem chovido, mas mesmo assim, até para o Olha lá aqui as avancas. Avancas? Sala 4. que esta? Anda primeiro. este lado. Eu acho que hoje Ah sim. Acho, bem. Sala 2. Exibição. Posso até ter as para ir ver o castelo. Isso também é uma parte que diz aqui. Vestígios de estruturas anteriores, ok? que está aí? Não. Então, Kevin, okay, expandido. Muito bem. <risos> e eu que em vestígios de. É. Oh, okay. a não tem mana? Não tem mana? Tem essa ali, aqueles deviam ou isso assim? Coisas portas. Mais um deste lado. Estrela funerária. Ah. Acessibilidades. Não, mas arranjar Pois está, está, está, vale mesmo. Tudo destruído. Isso é o quê? O Entre terras. Isto é ser arte. arte. carros entre terras. É arte. É arte. É arte, é arte. E aqui é, arte. Hum. e aqui é também. E é também, pois. Isso é a exposição aqui para, para este artista local, talvez. Ruto Dias. E é. temos mais. É. temos mais. O que é que é esta também é uma coisa de Ruto Dias? É a um expositor. é o que mais e mais arte é igual virou o disco e o mesmo mais arte é arte para quem gosta não é o meu caso Está bem. Em 2019 eles fizeram a acessibilidade. Olha lá que eu vou de elevadorzinho. Muito mal assustado. Vamos despedir. Vamos dar para aqui para o pé da, da máquina. Espero que tenham gostado aqui do Castelo de Porto-Mós. O que é que a Luci acha disto? É bonito. O okay. já é tudo, é que, que de arranjar tudo o que falta? E o Kevin? É, Eu ainda vou falar espanhol na área do moço. <risos> não pode ir para a Espanha, para para a Espanhola. Ah, Um beijo para todos, espero que tenham gostado aqui do Castelo Porto Mojo. Está pessoal com acessibilidade, podem vir aqui. Tem ali o um elevador para cadeiras de roda e para pessoas com problemas de motores. Obrigado, um beijo a todos aqui de Porto Mojo seja feliz e Almoço de